Olha aqui o nosso amigo Rosa, está por trás daqui, está pronto. Está claro, está claro. Como é que é? Tu aqui, já, já, já podes aparecer? Eu já. já Ela já, já, já deixa? Já <risos> deixa. Tem, tem sorte. Olha, malta, estamos aqui debaixo do nosso GT. Para vocês verem, temos aqui uma alteração. Lembram-se daquele catalisador que eu mostrei da Max Speeding Rods? Aquele que eles diziam que é de alto fluxo. A gente vamos acreditar. E deve ser. E deve ser. É. Montámos, montámos não, montou o homem. Eu não montei nada montamos aqui para quê? para não estragar o original não é? isto vai levar um bocadinho de lambra o original se calhar ia -se, ia se queixar está guardado e já não há é, é provável é porque aqui prov... é a é muito escasso arranjar o material pronto, a gente, para não estragar aqui o catalisador original o amigo rosa aconselhou-me a trocar e uma vez que eu tinha lá este pronto, fiz este aqui que é um flexível diferente foi possível, fiz um apoio. o apoio, a panela do meio estava, estava amassada, não sei se te lembras. Sim, sim, estava toda queimada já. Uh, Aproveitámos, tirámos, deixámos aqui o, o de fluxo, como tu dizes. <risos> pronto. pronto, assim estamos, assim a ideia é fazer um GT mais ou menos road legal. Pá, e é temos, temos catalisador, pronto. Está cá, se os homens forem ficar de baixo, a gente estamos dentro da lei. Rosa, tu já tiveste isto a trabalhar aqui? quê? Umas horitas? Epá, já trabalhou, umas horas valeu. Está sequinho? Está, está fixe. Parece o <risos> Estamos aqui debaixo, estamos, estamos safos. O que é que falta montar aqui? Estavas a dizer aqui. Eu enganei-me no filtro. de. É só o filtro de gasolina. Enganei-me mais uma vez. Para vocês verem o que é que os mecânicos sofrem, os mecânicos sofrem quando a gente traz as peças. É errado, trazendo peças é erradas. É ao lado, talvez. É ao lado. Pai. Mas dizes que para este modelo há dois tipos, é isso? Ah. Pronto, então foi um erro. Não foi muito grave. Mano, podes baixar aí o carro para a gente ver como é que está em cima. Hoje já vamos andar, não? É capaz. Já andaste? Já, já. Já, já, tipo. Já, já, mas não estou muito confiante. A garantia de um ponto GT é aqui, é destes a rua e sobes. É a primeira ponta. Ou só descer? É só descer? Não, o carro agora está bom. Está ficholas. Então vamos lá ver aqui em cima. Está a descer? Está a descer. Desce devagar. Bem, já está cá em baixo. Rosita. Temos aqui coisas provisórias, tinhas dito que a torneira estava aqui só Sim. para a gente. A torneira quando... agora é para fazer Para já é para fazeres a rodagem, não mexes nela, está bem? Não posso mexer? Não. Nem posso fazer uma marcha atrás de segunda? Nada. <risos> é, pá, depois, quando afinares, ou quando, não sei, quando for para afinar... Está mais à, à mão, é isso? Depois, quando metes ela onde quiseres, no porta-luvas, debaixo da bateria, o que quiseres. Escondida. Yeah. Inacessível. Sim. De resto, estavas-me a dizer que tiveste uma dificuldade com este tubo que era um bocado de rígido. É, este tubo é um bocadinho rígido. Pá. E a é, caixa atrofiou? Gostou mais aí a... nada Nada de especial. Pá. Há aqui algumas dificuldades nas tubagens de silicone por serem mais, mais, mais duras. Pá, mas é tudo. Não é, é difícil e não é ao mesmo tempo. Sim. Não é com mais de origem que é só chegar e montar. Estas são um bocadinho mais... Quer dizer, é daí a resistência delas, não é? Exatamente. Por serem melhores. E Tínhamos ali aquele fio descarnado que o homem já deu-me uma, é um uma ficha uma ficha novinha e ele Eu agora já, já pega. E pronto malta, temos aqui pela primeira vez um, um, GT, um, um GT pronto. Posso dar a chave? Não, não, não, é a cúfia? É a cúfia? E agora não pega, ficam já todos mal vistos. Não tem a gota. Ali, até ficas maluco. Andamos dar uma voltinha ao quarteirão? Hã? Confiante? Estou. <risos> lá. Já estás a pentear? Não. Já estás a pentear? Estás a o quê? É melhor pôr o cinto que isto é uma grande quadrada agora. Epa, não é preciso. Não tens medo. Está fixe a caixa? Está. Embre... Não. Tô. Não está. Está, está. Está. embaixo Sabes dá... que eu não conduzo este carro há um ano. Dois. Passado um ano, vamos dar a primeira volta no GT, com a mecânica revitalizada. Podes ir? Podes ir. Podes ir. Olha, apagou a reserva, já temos gordo. Pressão de lá em cima. Não já nada. Aí, nada. meu, tão bom, sabes o que é? Não ter aquilo... Escape, não. Já, não, disso. já não lembrava -me do que, é que era andar num, num Puno GT sem fazer burro de escape. Ah, está reconduzível, tá cadastras! Era melhor não, está ah, tá conduzível! Olha, recomendações para, a primeira, para primeiros quilómetros, não posso puxar, não posso pá, fazer redução. Andares devagar e é, pá, e é ver -se como isso foi tudo intervencionado, é para ver se há alguma, pode haver algum vestígio de fluxo pela... Pelo tempo que ele já trabalhou ali à porta, agora levantamos o carro, está de sequinho. Está. Mas, epá. pá. Isto foi tudo novo, não é? Postão, bielas, embriagem. Tens ah, ah, de fazer uma boa rodagem para começar. Portanto, olha, vou já pôr a zero. zero. Vou já pôr a zero para depois ver quantos quilómetros a gente faz. A torneira assim, está toda fechadinha? Não, está toda aberta. É, quer dizer, é o contrário. É. Aberta, não faz pressão, fechada é que faz pressão. Cada outra vez eu enganei-me e disse essa merda. O mestre a abrir é dar, não é, o contrário. Não atijas mesmo. Não atijas mesmo. <risos> então, quer dizer, em termos de boost posso me enganar à vontade Sim. que ele não faz. É pá, eu não experimento, mas ele faz poucos cinco no outro dia. Está bom assim, yeah. não, não faz nada, nada, nada. Isto deve estar a fazer para aí 0.3, 0.4, ali a meio. Eu acho que a meio é 0.5, se não me engano. Então, Malta tá. dos portugueses que me corrija. está então, bom. Mas já faz com ah. o Contámos a de um valve aquela réplica Forge, não é? Foi, né? foi. Chega que para legal. lá, tens um jipper. Mas olha, se está se tá sentido, bom. não falha, não soluça. Quando não. está frio, não há gente que ia mas isto também agora precisa já de andar com ele, com o gasolina no Sim, isto. Agora gota no depósito, tem um ano, não é? Posso fazer quilômetros, tipo... E depois já. Dás o seguimento ao resto. Sim, há aqui coisas do interior, pá, rejão, teto, suspensão, travagem... A caixazinha está fixe, a embreagem está levezinha também. É. Não pica nada, não chega à meia esquerda. Nem chega à meia, é que eu queria ter dado aqui um toquezinho a mais. Nada, mesmo, mesmo à porta. Está selada, está selada <risos> para não mexer. De silicone. <risos> faz pressão suficiente para o dar um espirra a mais. temperaturas dispara a meio, está tudo certinho. Está, está muito fixo, luz de injeção apagada, luz da reserva acesa. É, yeah. yeah. também uma, uma novidade no, nos pontos GTs luz do injetor apagada. Opa, também levou tudo novo. Mas... <risos> é raro o ponto GT que eu tenho andado com a luz do injetor. Não, não esteja acesa meu já o meu outro estava sempre acesa, mas andava o que se uhum. <risos> Tá top pronto para fazer mil quilômetroszinhos faz é, tá, fazer baixinho piroindo R cinco tem pouca pressão meu de escape está espetacular, se bem que a gente estava ali a ver que a panela já está a ficar velhinha, e já está a aparecer ali um furinho, possivelmente o barulho de escape está, está um bocadinho elevado com a fuga, mas, mas está um bafo mais não um barco ouve o fio da bom. está a ver chão mesmo, vem cá com os levantados, já um busto quando isto estiver pronto e afinadinho, o que é que o Gil goza, e é qualquer ver, usou tanto, tanto, tanto... Já, porém, ainda é bem cheque. É, a rodagem está sim, já faz a rodagem com turbo, não é, mas, é, é o turbulento, mas... Principalmente o barulho que ele fazia, aquele trabalhar a três cilindros manhoso. A última vez que eu andei no carro foi a trazer te o carro e ele vinha. Não sei se é a malta se lembra, mas este carro tinha umas coisas, para uns extras bem caricados. Tinha material, tinha muito material estragado, é? o normal dos pontos a malta numa bem os carros. Os ele já na minha opinião, eles já não são assim, muito confiáveis em termos de durabilidade, resistência. Se a malta a estragar, então, <risos> pior ainda. Ah, se é bom, é, já estás a espirrar. Ah. Bem, agora o que é que tu queres fazer ainda, para eu poder levar? Agora é só me dar um o fundo de gasolina. e é, a ver se a gente pede isso para estar aí à tarde. Já, falta o ah. Tentando ir ao Max Mat, ver se os arranjar isso. um tudo em trigual e, e, e tá pronto. Pá, e é agora é entrar. Lá. Bem malta, não sei se vocês estavam à espera deste vídeo. Se <risos> calhar queriam já o carro é da Alhambra. Mas vamos voltar a relembrar aqui o tema. O tema vai ser, para início, fazer um ponto .gt road legal. Yep. Portanto que a gente montou um catalisador os parâmetros que, abre, que a malta abre o capô e está original, sem turbos grandes, sem intercoolers grandes, nada que possa originar uma inspeção B, para a malta que tiver um ponto GT, dizer assim, pá, eu quero um ponto GT assim e vou andar legal, vamos ainda passar à fase da afinação, dar o boost, etc, e vamos ver quantos cavalos faz este carro, road legal, tudo, a bem dizer, com look original. E com catalisador, se a gente gostar do, dos números, tudo muito bem. Pois se a gente quiser dar mais um cheirinho, aí, contigo, pois. temos aqui muita margem: trocar o turbo, trocar o intercooler, bomba de gasolina. Pôr um, olha, e precisamos de, um, de um pisca, <risos> já está, já, ponto a ser ponto, já falta piscas. E vamos depois, pá, se calhar, abordar o tema do quadrado. Do Agora é aquela quadrada original. Agora tens de focar na rodagem, depois da E Bob, não se cala com a porcaria da rodagem. É para é ver se tempo a fazer a rodagem. Está bem. Pronto malta, fiquem bem. Vamos começar a rodar com o Fiat ponte Eu vou fazer mais vídeos agora. Conforme a gente vá fazendo aqui, Upgrades, Updates, essas cenas. Acompanhem que vai ficar fixe. Só tem um ficar. Vai, força. A rodagem, não é? é rodagem. A rodagem. A rodagem. <risos> <risos>